Bom dia a todos, estou é, aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre os mistérios do trono do Exu Pantera Negra. É, eu, eu tive contato né, com esse Exu é, depois, que eu come, depois que eu frequentei a, o, os trabalhos do Giboia Sagrada, do Paulo, e da Bia, que eles têm firmado lá o Exu Pantera Negra, e eu comecei a ter um grande contato com ele e ele vem me trazendo muito conhecimento, muita.. E é um Exu difícil de ter informação sobre ele. É, eu, algumas coisas eu, eu não lembro onde eu achei, eu só tenho na minha memória e outras eu, eu tenho aqui, é, baseado nos livros que eu, que eu estudo. Né? Bom, no livro do Orixá Reiki, né, do Rodrigo Romo, esse livro aqui, é, ele diz aqui que cada trono de Exu, primeiro que ele falar que cada trono de Exu é regido por um, é, um comandante, Estelar, que não é desse planeta, mas aí eles vão se desdobrando para é, densidades é, mais físicas como a nossa. Bom, o nome do comandante Pantera Negra, que é uma pantera mesmo, é, é, o, é um Exu que é uma pantera, ele não, ele não é humano, ele não tem a... Ele não se apresenta é, da forma humana, é, ou humanoide, ele se apresenta... Existem outros desdobramentos dele, mas o primordial, ele é uma pantera mesmo. Ele está ligado com a energia das matas e é, trabalha no trono de Oxóssi. É, o nome dele, em Sirius Alpha, que Sirius é um, é um local onde a raça dos felinos foi criada. Então, lá ele tem o nome de Tanderha Omaren, que é, que fala aqui nesse livro aqui, no Orixá Reiki, né? Ele diz é, esse nome, que é um, é um comandante da federação de Sirius Alpha, é, onde foi gerada a raça dos Felídeos, né? Bom, é, eu já tinha visto em algum vídeo do Rodrigo Romo ele comentar o áudio, eu não lembro, eu tentei procurar, não achei, é, mas ele comenta que o, o Exu Pantera Negra, ele, primeiro, ele é uma pantera mesmo, ele não é humano, mas ele foi necessário para trazer a energia da Kimbanda dentro da Umbanda, que foi depois denominada como esquerda, né? É, a Kimbanda não é a kiumbanda, é, porque a, os quiumbas, que são os seres negativados ou que são até escravos de outros seres para cometer é, atrocidades ou, ou qualquer tipo de energia negativa, é, eles usam também das magias. Né? A magia é um poder. Né, de manipular elementais de manipular energias e coisas que vão até além da nossa, da nossa, do nosso entendimento então é, certos quiumbas são comandados por outros seres para poder realizar um tipo de magia a Kimbanda né, onde tem os Exus Kimbandeiros que aí já é uma linha mais forte né, de, de, de, é, de trabalho é, foi trazida, eu lembro que ele comentou isso, que essa egrégora, a Kimbanda, foi trazida pelo Exu Pantera Negra. Só que na Terra, para ele se apresentar, ele se desdobrou como um caboclo, que é o caboclo Pantera Negra. É, bom, existe um site que eu fiz uma pesquisa, é, que chama ExuPanteraNegra.blogspot.com. Bom, dentro desse site, é, eu achei é, as seguintes informações. Que esse Exu se apresentou, é, ele fala aqui, ó, o falecido pai Lúcio de Ogun, Lúcio Panec, é, de querida memória, versado nos mistérios da esotérica Kimbanda, que se diferencia da popular Ki Umbanda, é, é, é, desculpa, da Kimbanda com K, que se diferencia da popular Kimbanda com Q, né? escrito assim. E está distante da vulgar magia negativada, que também é às vezes chamada de magia negra. Né? Dizia que Pantera Negra era chefe de uma linha de caboclos que atuam na esquerda. Então, aqui, ele vai, ele vai falar que... Aqui é, é, existe a ligação entre a informação que o Exu Pantera Negra, que é uma pantera, se desdobrou dentro da linha de caboclos para trazer a energia da esquerda, conhecida como esquerda, da Kimbanda, dentro da Umbanda. Assim denominou-se trabalhos de direita e trabalhos de esquerda. Isso são pequenos rótulos pra gente poder, só para a gente poder se situar, porque se a gente não tiver, um, menos, por mais que seja meio esdrúxulo esses rótulos, se a gente não tiver um pouco, pelo menos alguma coisinha, a gente, a gente se perde, a gente não consegue identificar o que a gente está trabalhando, né? Isso, é, isso causa muita polêmica, essa história de direita, de esquerda, magia branca, magia negra. Porque aí começa, ah, não, porque é racista, é porque é político. Não tem nada a ver com essas questões. É, então, é o uso da magia. Magia negativada, magia densa. Enfim, existem outros nomes que a gente pode usar para não cair no perigo do racismo e entre outras coisas, mas dentro das leituras que quem for fazer de livros da, da, da Umbanda, livros sobre Exus, é, a literatura do Robson Pinheiro, a literatura do Rodrigo Romo, vai se falar muito a palavra magia negra. Então, é, basta a gente se desligar disso, se desligar do conceito do, do racismo, entenda, é... bom, enfim essa é outra questão, voltando ao Exu Pantera Negra, dentro desse site, ele vai falar, os mais conhecidos, além de Pantera Negra são Caboclo Exu Pantera Vermelha Caboclo Jiboia Caboclo Mata de Fogo Caboclo Águia Valente Caboclo Corcel Negro e Caboclo do Monte ele define esses Exus como Exus Quimbandeiros e a Kimbanda, ela tem um trabalho, é como se fosse assim, a gente tem os Exus que trabalham na esquerda, que eles baixam no terreiro, eles vão resolver certos assuntos, aí às vezes quando o assunto envolve corte com sangue, é, cabeça de bode, litros e litros de sangue, entre coisas que a gente nem não tem nem noção às vezes, é, aí precisa da presença dos eixos quimbandeiros, onde eles vão poder atuar porque eles são conhecedores desses tipos de magia. e bom, existem desdobramentos, né? É, existem é, manifestações do eixo pantera negra em outras culturas, não só na brasileira. na brasileira ele apareceu na linha dos caboclos, caboclos quimbandeiros. É, dentro da linha africana Aqui fala Ele se manifesta com o nome Pantera Negro Ao lado de Arranca Caveira E Arranca Estrela E Pai Simão São manifestações dentro da linha africana é, Ele também aparece Dentro do, xaman, do xamanismo norte-americano Com os índios Hopi Dentro das tribos Cherokee E na Santeria Cubana a é, santeria cubana tem um pouco a ver com o voodoo haitiano, né? que aqui ele fala também, no Haiti ele é conhecido como Papa Agassou, e aqui ele aparece como uma pantera, então às vezes a manifestação dele, é, aparecendo como pantera negra, ele não vai falar, ele não vai dar risada, é, ele não vai conversar, ele vai apenas agir como uma pantera, é, vai rugir, vai fazer um grito de uma pantera, é, enfim. É, dentro desse site também ele fala, a tradição considerada, a tradição considera que ele veio da África, da região do antigo Daomé, onde era celebrado como totem e protetor, protetor da Casa Real. Nas ilhas do Caribe, aparece como. Ele aparece meio homem, meio felino. Então você vê, são várias manifestações da mesma energia lá do trono do Exu Pantera Negra, que vem de Sirius Alfa. Né? Então ele se desdobra em várias manifestações, de, de acordo com a cultura local, para se apresentar e para trabalhar. Ó, no Brasil ouvi as mesmas recomendações de pessoas que cultuam ou trabalham com Pantera Negra pai Lúcio me disse que os aparelhos de seu Pantera não, costuma, não costumavam beber falar demais ou serem covardes eram disciplinados verdadeiros guerreiros modernos é, existe a uma outra questão é, dentro do dentro do trono do, do Pantera Negra você vai ter essa presença dos felinos. Dentro da, da raça dos felinos, a gente tem, que vem de Alpha, de Sirius Alpha, a gente tem os que o Rodrigo Romo chama dos felídeos dos inhauns Nhaos, que é a raça Thundercats, que é igual Thundercats, né? Que aí são felinos bípedes que andam né? e agem e, e, e até conversam, é... Enfim, é uma, é uma raça vinda de Sirius a, a grande ligação que a gente tem É porque a, ra, a, a raça humana, adâmica Foi, se eu não me engano, ela foi gerada dentro da, da, da energia Dentro de... É, é um desdobramento da raça dos felinos né? Por isso que a gente tem uma identificação com essa, com essa raça é, enfim bom é, como o, é um eixo das matas aí aqui, nas minhas associações né, nas minhas linhas de pensamento, associação com as coisas que eu leio intuições também é, posso estar enganado porque porque to, todo, todo eixo é um mistério né? é, é, é tudo que a gente quer saber sobre o um Exu é um mistério e é muito difícil desvendar mistérios, né? Então, assim, exige muito estudo, é, rever várias, várias questões, meditações também até com a entidade, para ver o que, que ela vai apresentando para a gente aos poucos os mistérios dela Como é, o Marabô é um Exu das, que pertence ao, ao, ao reino, ao trono de Oxóssi, né? e o Exu Pantera Negra eh, se apresenta também, como é o Exu das Matas, ele também trabalha na linha de Oxóssi. Então, eu senti que o, o Pantera Negra, ele vem, ele pode vir na, na companhia do, do Exu Marabô. E, então, teoricamente, se você meditar... Com, numa, numa linha das matas é, porque existe o caboclo o caboclo pantera negra se você meditar na linha das matas com a energia de Oxóssi com marabô e pantera negra é, talvez dê para entrelaçar essas energias e conseguir mais informação é, dentro do livro aqui né, do orixá reiki do Rodrigo Romo tem um capítulo que que diz é, sobre o Marabô que também ele ele fala, ele ele relata o Marabô dentro do trono aqui já o Marabô trabalha na Federação de Orion sacou é, Marabô Orion Pantera Negra é, Sirius Alpha é, ele tem o nome do o nome estelar do Marabô né e ele, ele trabalha bastante no, no, projeto, é, no projeto Metron, né, de, de Meta, Metraton, ele vai falar num parágrafo, parágrafo assim, Marabô possui forte ligação com o reino dévico e com o restabelecimento dessa energia e dos elementos da natureza, atuando fortemente na energia das matas. Ele pode interagir com os demais elementos de sustentação da mãe terra, e diversas falanges nela residentes. Senhor da magia e dos encantamentos, marabô representa um foco da renovação ligado ao aspecto de Oxóssi, onde a vitalidade da vida e da evolução nas diferentes esferas da vida astral são por ele coordenadas e distribuídas às falanges que ele sustenta e ensina a trabalhar na luz divina. A minha ligação... A minha ligação... A minha... É, as minhas dúvidas né, que, sobre o mistério é, chegou até o ponto de, é, de eu achar, às vezes, que o próprio Marabô, às vezes, se manifestava como Pantera Negra, sabe? Porque. Ou ele vinha acompanhado. Eu, eu confesso que ainda é um mistério para mim, que eu não. Porque parece que as duas energias, elas vêm conjuntas, assim, né? Dentro dessa linha de Oxóssi. É... Enfim, é... O interessante é sempre isso. O interessante é que é um mistério, né? E quando é um mistério, a gente fica encocado. A gente quer saber mais a respeito, né? E acredito eu que dentro da nossa caminhada de, de estudo, de conhecer é, as linhas de trabalho né é, a gente a gente consegue aos poucos receber da espiritualidade certas informações né porque se, também se a gente receber tudo a gente acho que a gente explode né <risos> é, enfim é, tem no um, um outro livro do, do Rodrigo Romo que é o tratado da cura quântica estelar ele cita né é, que a, a, que a, li, a linha do Pantera do, a linha do dessa energia do Pantera ela trabalha muito na linha xamânica eu acho que a ligação é, é em torno por causa das, das matas, né? o xamanismo trabalha muito dentro da energia dos elementais das matas, da floresta é, do deserto, enfim é... E ele diz que a energia dos felinos é, permite a conexão com o sol interno da terra em Agartha e Shambala, além da mônada dos felinos, o que ajuda na harmonização das pessoas. Ele, ele diz que a, essa... e aqui também, nas leituras que eu fiz, é, é um Exu... O Exu Pantera Negra é um Exu que Vem quebrar magias muito Pesadas mesmo, assim Às vezes até magias extraterrestres assim Talvez magias que não, nem Foram feitas aqui na Terra com a gente Talvez foram feitas Em outra esfera E... E aqui ele fala que a, a, a gente pode a, Vai trazer a hierarquia dos Exus Caboclos e povo do Oriente Ligado à raça felina Para nos auxiliar e nos proteger É... O que me, levo, me leva assim, a, a refletir né, dessa energia é, porque eu passei por um trabalho onde teve a manifestação do, do Exu Pantera Negra. É, e, e foi um trabalho muito lindo, assim. E, e assim.. É, como é um Exu que não é desse planeta, é o que, uma coisa que o Rodrigo falou é que o, Exu, o Pantera Negra nunca teve encarnado na Terra, ele nunca teve aqui, então é um Exu cósmico, ele, ele vai nos conectar então, quando você se conecta com o Exu Pantera Negra, você está fazendo às vezes um resgate até estelar, né? até num, numa linha ancestral, né? E quando a gente trabalha ancestralidade, às vezes a gente está trabalhando coisas que é praticamente impossível. Assim, a gente não tem como lembrar, porque também a gente, é, ao encarnar aqui, a gente também foi... É, nossa, memória foi... É, ela não foi apagada, ela foi tipo, ela recebeu uma barreira, assim. Então, a gente não, não consegue ter acesso à memória, né? A memória está lá, né? mas a gente não consegue ter acesso. É, por isso que dizem que a, gente, que a memória é apagada pra gente, a, a, quando a gente encarna. Bom, enfim, é, esse é um pouco do, do, meu, do meu estudo aí sobre o Exu Pantera Negra. Eu espero que né, vocês tenham gostado e façam suas pesquisas. É, né? o, ah, uma coisa interessante também que me levou a pensar é que essa entidade, ela se apresenta como um Exu, como um caboclo e como um animal de poder. Sabe, o que liga totalmente a... A, a, a energia do xamanismo também, né? É, então, é uma coisa... é uma ligação muito maluca, assim, né? Maluca pra gente que quer separar as coisas, né? Mas... É, como que um Exu vai estar trabalhando dentro do xamanismo, sabe? Porque a gente leva a gente a pensar, ah, o xamanismo é o índio norte-americano batendo o tambor e cantando os, os, os cantos, né? Mas não é, o xamanismo ele vai muito além, né? O xamanismo chega... O xamanismo também não é desse planeta, né? É, tem origens na, na Sibéria, né, o xamanismo... É, enfim, se vocês procurarem sobre a energia do animal de poder Pantera Negra, talvez dê para fazer umas ligações bem interessantes, viu? É, bom, é isso. Eu fico por aqui já. Eu tenho ainda muito a estudar, muita coisa para aprender ainda com essa, com essa entidade, mas uma coisa que eu tenho convicção é que é uma linha o Exu Pantera Negra trabalha numa linha estelar de conexão a essa esfera de Sirius né? Sirius Alpha, onde foi gerada a raça dos felinos e dos felídeos, dos nhau nhau, os thundercats bom todas essas informações eu sugiro você, quem quiser se aprofundar, cair nos estudos do, do Orixá Reiki, do Rodrigo Romo, e vá colhar o acervo dele no site dele, né, o rodrigorromo.com.br É um acervo grande, às vezes é difícil de achar as informações, né? assim Mas é muito interessante. E também aquela coisa, né pedir para a espiritualidade, guiar. É para você nos no seus estudos e uma hora ou outra a, os links, né, as coisas vão aflorar vão aparecer, né, vão aparecendo para a gente mesmo na internet assim, é, a gente acaba achando uns links super interessantes sobre os estudos né, das, das entidades ou o que quer que seja bom, enfim é isso, acredito que essas entidades elas estão trabalhando para o nosso bem elas não estão aqui para causar algum mal. Elas estão aqui para ajudar a gente no nosso resgate espiritual. Para a gente algum dia voltar para casa. Né? Voltar para onde a gente foi, de onde a gente veio. Né? Que já é uma coisa que ninguém é daqui, desse planeta. Enfim, aí, mas esse é um, é um outro assunto. Beleza? <risos> Bom dia a todos, Aí ótima semana aí, gratidão.